Em certo município do sul do estado do Amazonas, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que no ano anterior. Em 2011, foi 40% maior do que no ano anterior. Nesse município, o índice pluviométrico de 2011 foi em relação ao de 2009, hein? Então, vamos lá, família. Analisando a questão, primeiro você analisa, depois você resolve. Analisando a questão, percebemos que essa questão é uma questão sobre porcentagem. É uma questão sobre porcentagem, sobre aumentos e descontos. Sucessivos. Né? Por qual parte da matemática, Marcão? Qual parte da porcentagem, melhor dizendo? Parte de aumentos e descontos sucessivos. Está aqui, ó. No primeiro momento foi 30% menor, e no segundo momento foi 40% maior. Então é um probleminha de porcentagem né? sobre aumentos e descontos sucessivos. Lindo! Já analisei. Primeira etapa cumprida, já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? É assim que funciona no curso. Calma, cabeça de gelo. Teu concorrente vai estar tá lá, ó, escrivão, ó, igual um louco, desesperado, e você, ó, cabeça de gelo. Vem com o paizão, vem, ó, cabeça de gelo, ó. O pai está aqui, ó, para te orientar. Vem, acompanha o raciocínio, interpretou, ó. já analisou, tranquilão. Uma questão de porcentagem. De quê? De aumentos e descontos sucessivos. Opa, legal. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, ó, a técnica R. Aluno MPP, ó o cara estudou, revisou, estudou, revisou, então já é automático, de tanto exercício já é automático, ele já sabe o que tem que fazer para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, então para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, qual é o macete, paizão? qual é o bizu? Pô, qual é o macete, Oh, Para resolver uma questão de aumentos e descontos sucessivos, você tem que usar, usar aí a técnica CVM, né? Um macete, né? A técnica CVM. Vamos lá, vou chamar a te tela branca aqui, ó. O que que significa o CVM? Eu tô te dando uma mini aula, hein? Ó, o C é de faz a continha. Ó, é um processo, faz a continha. O V é de volta uma casa, vem com paizão, ó. O tá aqui, ó, toma casa e o M é de multiplica. Como é que se aplica isso na questão? Eu vou fazer aqui dois exemplos, ó. Exemplo 1, um. vamos lá. Um aumento de 20 seguido de um aumento de 10, equivale ao um único de CVM. Tem que aplicar o bizu, né, o macete, a técnica CVM. Aí, vamos lá, qual é o primeiro passo, ó? Faz a continha. Então, eu vou fazer a continha. Ó. Mais 20 com mais 10. Quanto é que dá mais 20 com mais 10? Vai dar mais 30. Ó, matemática básica, continha. Gotinhas do saber, ó. Beleza. Próxima etapa, volta uma casa. Ó, vai mudar os valores, ó. O 10 vira 1 e o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troque ideia. Paizão está falando. Ó. Multiplica. Ó, mais 2 vezes mais 1 um vai dar mais 2. Fatality. Mais 30 com mais 2 vai dar mais 32. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Então, aumento de 20 seguido de 1 um de 10 equivale a um único de 32%. Marcão, faz mais um. Agora, mais um exemplo. Ó, um aumento de 20, seguido de um desconto de 10. Aí o processo é o mesmo. Primeiro passo. Ó, faz a continha. Ó, tá aqui. Ó, faz a continha. Mais 20 com menos 10. Ó, ganhei 20 e perdi 10. É como né, se eu tivesse ganhado quanto? 10. 10. Né? Resultado final, mais 10. Tudo lindo. Pô, Marcão, tô gostando. Vem com o paizão. Ó. Agora você vai fazer o quê? Vai voltar uma casa. Aí Você tem que lembrar do seguinte. Quando volta uma casa, muda os valores. Ó, o 10 vira 1 e o 20 vira 2. Voltou uma casa? Não troca ideia, multiplica. Mais 2 vezes menos 1. Vai dar menos 2. Mais 10 com menos 2 vai dar mais 8. e paizão, peguei agora, hein? Peguei a visão, hein? Já estou vendo a farda já, ó. Peguei a visão. Acabou. Agora a gente vai levar isso para o exercício. Treino duro, jogo fácil. Só que na questão, ó. No primeiro momento foi 30% menor. Então é menos 30. E no segundo momento foi 40% maior. Então é mais... 40 técnica CVM ó, primeiro passo faz a continha menos 30 com mais 40, vai dar quanto? coloca aí no bate-papo vamos ver se você aprendeu menos 30 com mais 40 vai dar quanto? pô, paizão, vai dar mais 10 né? perdi 30, ganhei 40 né resultante disso aí, né é como se eu tivesse ganhado 10. Então, mais 10. Beleza, fez a continha. Agora você vai voltar uma casa. Pô, paizão, estou gostando, hein? Vem comigo. Ó. A voltar uma casa. Só que quando você volta uma casa, muda os valores. Ó. 40 virou 4 e o 30 virou 3. Qual é o próximo passo? Multiplicar. Você vai pegar esses valores e vai multiplicar. Menos 3 vezes mais 4 vai dar menos 12. Tudo lindo. Fatality, mais 10, com menos 12, vai dar menos 2. Então, um aumento, né? um desconto de 30, seguido de um aumento de 40, equivale a um desconto de quanto? De 2%. Então, em relação a 2009, ele foi menor em 2%. Gabarito, letra D.